Olá meus amigos e minhas amigas Preparando aqui mais uma galinhada Um forte abraço a todos vocês que acompanham esse canal Olha só gente, a vizinha tinha aqui uma galinha Galinha gorda, bonita Me ofereceu por 40 reais Até eu ia tentar comprar por 35 Aí a minha sogra e a minha esposa falaram Que galinha bonita, essa vale mesmo Aí a mulher não deu por 35 Paguei 40 reais numa galinha caipira é pequenininha, mas tá muito gordinha, gente. Uma maravilha. Então a gente colocou aqui. Vamos, já coloquei o vídeo de outra galinhada, mas essa aqui é já é outra, viu? O tempero que eu coloquei, eu coloquei alho, sal e o tempero Ana Maria, que veio um monte de tempero junto. Só isso tá legal. Faltou o coentro, gente. Aqui é a minha horta não tem mais coentro, mas vamos que vamos, né? Vamos ver como é que vai ficar. Ó, oh, eu tô falando e, e a água na boca tá difícil de falar. Mas eu vou cozinhar ela bonitinha. Aí, olha só, eu vou esperar essa galinha cozinhar legal, não muito. Depois vou pegar meu disco de arado. Vou dar uma fritadinha para sair toda a gordura e ficar uma carne bem chutinha. Ó, oh, uma delícia, hein? Vamos que vamos. E vamos que vamos, gente. Aqui, ó, oh. essas madeiras aqui é madeira de construção. E esses aqui, gente, é do ali de, do pé de amora que eu pudei, tava muito grande, tava, tava ali, ó, vou ali, ó, pé de amora tava cobrindo tudo aqui, aí tava, não tinha, aí eu deixei só lá pro quintal e pudei esse lado aqui, ó. Aquele lado lá eu não pudei porque de manhã cedo vem as arara arara não, as maritacas, elas vêm e, e comer amora ali, eu fui e deixei aquelas galas ali, mas ali ninguém pode pegar, né? Olha só que legal, tô aqui, é ter paciência... E vamos que vamos, né? Um pouquinho de longe, hein? Com a colher. Prontinho, agora vamos tirar o ar. Agora eu vou tirar um pedacinho desse aqui e eu vou provar. Porque eu não vou deixar bem cozidinho não, porque eu vou fritar ainda, ó. Então aqui provavelmente precisa fritar mais um pouquinho. só. Olha só. Essa galinha é muito gorda, gente. Maravilha. Voltei no fogo aí e vamos que vamos. Agora vamos provar aqui para ver, ó. Acho que tá um pouco dura ainda. É, tá um pouco firme demais ainda, então, esperar amolecer um pouquinho. Ó. Quase no ponto. Para mim tá boa. Hum. Eu vou deixar ali uns 5 minutos Morra, delícia Isso aqui é o melhor, gente Quando você faz uma galinha assim Que você é o primeiro a provar aí com uma farinhazinha Hum, maravilha Prontinho, prontinho Tirei o ar da panela Agora vamos aqui com o nosso tacho Daqui a pouco vai a esquentar Depois que esquentar, gente, é uma maravilha Não vou pôr nem mais fogo, não, só assim mesmo. Então vou abrir aqui a panela, E aqui eu vou tirar só o óleo por cima aqui, ó. Só a banha da galinha. Olha, a banha da galinha, ó. Esse caldinho aqui, eu vou fazer um pirão, gente. Ó, tudo isso aqui é banha da galinha, ó. Gente, isso, é, isso é fantástico, A Galinha muito gorda. Essa galinha aqui a gente tirou quase meio litro de banha. Aliás, a banha depois eu vou fazer um vídeo e vou fazer um remédio com ela. Mas a outra a gente pegou meio litro de banha. Essa aqui eu ainda vou... No próximo vídeo eu vou ensinar um remédio bom para você fazer, para, para você tomar quando tiver dor na garganta, minha mãe fazia muito isso quando eu era novinho, naquele tempo farmácia era longe, então era tudo remédio caseiro. Esse aqui, ó, sobrou só o caldo, só que não foi um pirão. O engraçado é que se você fazer o pirão, a, o óleo da galinha, a banha, não mistura com a, com a, com a farinha. Depois você pode tirar, ele, ele solta. Agora aqui, o legal é. Olha que legal. Olha, eu, eu, eu usei tempero desidratado. Ele vem tomate, vem um monte de tempero dentro, olha. Quando você põe para ferver, ele se restabelece de novo, é Veja bem, coloquei mais um pouquinho de fogo, ó. Para dar aqui uma fritadinha aqui, ó. Aqui um pouquinho de gordura que tiver na carne, vai sair todo, aqui Essa aqui eu não vou pôr farinha não, tá? Pronto. Secou todinha. Essa gordura tá bonitinha, ó. Então agora, agora, agora aqui eu vou fartar aqui pra trás. Isso aqui é muito pesado. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Pronto. Agora eu vou vir aqui com o caldo aí, ó. Esse caldo aí, esse pouquinho de caldo que ficou aí, ó. Nós vamos fazer um pirão. Agora, repara bem que o caldo está fervendo bastante. Esse é o segredo do pirão, gente. Focalizei bem de pertinho, que é para vocês aprenderem, ó. Então, você põe um pouquinho, ó. Um pouquinho de farinha, não põe muito, não. Aí vai mexendo. Porque aqui a intenção é que essa farinha, ela, essa farinha vai cozinhar, gente. Aí, ó. Vai escaldar, certo? Se você não fizer assim, o pirão não vai ficar bom, não, ó. Então, você vai pondo de pouquinho, ó. Ó, e, vai, e, vai, e vai engrossando. Ó. Eu coloquei pouquinho pirão. Então esse pirão não vai ficar seco, porque ele já vai... fazer o cozimento aqui, ó. ó coloquei um pouquinho, mexi, ó. E mexe bastante, ó. O fogo alto fervendo bastante, ó. E deixa ferver, ó. Porque essa farinha, ela vai aumentar aí, ó. Engrossou, ó. No que você cozinha, vai engrossando aqui, ó. Esse é o segredo do pirão. Porque às vezes a gente põe um monte de farinha... E o pirão não faz o processo aí de, ó, de cozimento aí, ó. Então esse aqui é o segredo do pirão, gente, aí, ó. Focalizei pra vocês verem aí, ó. Não coloquei muita farinha, não. Vou deixar. Ó, vocês vão ver que o óleo que tem, ó, vai sair fora da colher aqui, ó, aí, ó. O, o óleo não fica no pirão, gente. Então pode ficar sossegado aí, ó. Então aqui eu vou pôr mais um pouquinho, se eu quiser. Eu gosto do pirão, assim, ó. Não muito... Firme não, ó, pirão molinho, assim, ó, aí, ó. Olha esse pirão aí, ó. Olha que maravilha aí, gente, aí, ó. Então aqui no que eu fiz aqui o cozimento, aí o óleo, a gordura da galinha não vai, ó, vou pôr um pouquinho só mais, mas bem pouquinho, ó. E vou mexer, ó. A gordura da galinha não vai misturar com o pirão, gente. Do que eu pôr numa travessa num prato... Ele vai soltar todo esse óleo. Então você retirou o óleo pro lado. Porque a galinha é muito gorda. Aí tem gente que não pode ter muita gordura, né? Olha, aí, ó. Olha o pirão aí como é que ficou, aí, ó. Viu, ó? Deixa eu pegar aqui de perto para vocês verem. Olha a textura desse pirão aqui, gente. Olha, aí, ó. olha só, aí, ó. Olha. Você vê que o óleo, ó, soltou, ó. Eu vou tirar toda, toda, essa, toda essa gordura e vai ficar só o pirão, gente Aí repara bem, aquilo que eu falei, ó Vou clarear um pouquinho aqui, ó Vocês viram, ó? O pouquinho de gordura que ficou Ele saiu da, da farinha, ele não mistura Então você vai retirar aqui esse, essa, essa banha de galinha Aí separar e ficar só o pirão Lembrando, gente, não é todo mundo que pode comer um, um pirão assim tão gordo, ó Então é assim, ó Então o pirão está bem cozidinho, ó E a gordura da galinha tem que sair fora e aqui é a nossa galinha, gente. Então tá tudo, tudo, tudo prontinho. Pois então, meus amigos. Então agora é comigo aqui. Eu vou resolver esse probleminha aqui, sabe? Fica com Deus. Deixa seu like. E vamos que vamos, gente. Se fizer do jeito que eu estou falando, tempero, gente. Você põe alho, alho um pouquinho de cebola se, se quiser. Põe coentro se quiser. Eu uso um tempero Ana Maria, que nós en encontramos aqui nas lojas de temperos. Que vem um monte de tempero desidratado. E é fantástico. A gente só usa ele. Então... Só usa ele e coentro. E sal a gosto e alho, gente. O alho não pode faltar. Cebola, às vezes não é legal, que tem gente que não gosta. Mas o alho é essencial. Então, gente, não tem pimenta, não tem outra coisa. Só alho e tempero Ana Maria. Um abração. Fui. Tchau, minha gente. Deixa seu like.